Vamos falar aí sobre esse movimento dos alunos. Né? É um movimento questionável, é, pois a atitude facilitará a vida da maioria que nem participa dessas manifestações. Ou se participam, é só para fazer farra e matar as aulas, tá ligado? Pessoas que não têm experiência de vida deveriam ir para a escola estudar e não ficar fazendo baderna. Deveriam entender que o Brasil precisa de diplomas, papéis, não pra, para mostrar aos investidores estrangeiros, entendeu? Precisa do diploma, o cara vem fazer uma firma aqui, ó, todo mundo estudou aqui, todo mundo sabe que é uma palhaçada, mas a gente quer diploma, só isso. Né? É, quem quiser se aprimorar no estudo, continue depois fazendo uma escola paga, etc. Né? Fechar as escolas para garotada é motivo de festa, porque não se reúne num domingo. <risos> Na verdade, se quer fazer a baderna Faz num domingo e se reúne lá. Ah, moçada, estamos fazendo manifestação. Tem que ser no dia de aula, para cabular a aula. Isso não dá certo, né? Quem faz isso está afirmando que não quer estudar, entendeu? É que o movimento é uma coisa casuísta é justamente porque é feito num dia de aula se fosse uma coisa de alunos pessoas bem intencionadas seria feito num domingo num feriado ó vamos reunir a gente se manifesta chama o pessoal do jornalismo tá? não precisa fechar a escola fazer baderna isso só tumultua o ambiente não vai fazer nada de bom pro país entendeu já começam a vida errado fazendo um movimento sem justificativa plausível sacou? até mais